Bom dia a todos, meu nome é Renata Mariani, eu sou responsável pelo marketing para América Latina, da WSO2, queria dar boas-vindas para todos vocês, muito obrigada pela presença, principalmente após um feriado nacional, e, e dizer para vocês que vocês vão receber essa gravação ainda nessa semana, e tem aqui um box de perguntas, se vocês quiserem fazer, vocês, por favor, escrevam aí, que o Francisco vai, vai responder a todos. Muito bom um webinário para todos. E agora com vocês, Francisco. Obrigado, Renata. Então, pessoal, bom dia. Mais uma vez, bem, obrigado mais uma vez pela presença nesse webinar, como a Renata falou aí, pós-feriado. Então, muito obrigado pela presença de todos. Espero que seja bem, é, que agregue valor para vocês aí respeito à nossa plataforma. Então, a ideia do webinar é a gente mostrar como a gente pode publicar o WSO2 API Manager em um cluster Kubernetes, ok? Então, um primeiro recadinho é, opa, é, a ideia do, do webinar é, seria apresentado por mim e pelo João, só que infelizmente o João teve um, um problema médico, então não se preocupem que não é o Corona. <risos> Ele teve um tendinite e aí não ficou incapacitado de participar do, do webinar. Então, eu estou aqui para apresentar o webinar aqui para vocês, okay? Então, mas não se preocupem, que não é nada sério. O João está bem. Então, para quem não me conhece, é, eu sou o Francisco. É, eu faço parte aqui do time de engenharia de soluções aqui da AWS 2 Latam é, Brasil. Então, a gente atua aqui com os clientes Brasil e América Latina. É, eu sou mais conhecido como Chico, então sinto essa vontade de, de chamar por Francisco ou Chico. Aqui está o meu contato, o meu e-mail, caso queiram conversar após o webinar, se aprofundar em algum tema ou tirar alguma dúvida a mais, ok? Então, como a Renata falou, é, a gente, para perguntas, vocês podem utilizar o, o, o box de questões e a ideia é que a gente tire um momento no final para esclarecer todas as questões que foram levantadas, ok? Então, vamos lá. Então, essa é a agenda para o nosso webinar. Então, eu vou, a gente vai passar um pouco pela introdução ao Kubernetes, o porquê, como é o a arquitetura de deployment do Kubernetes, e vamos partir para as demos. Né? Então, assim, eu vou passar bem rápido por essa parte mais teórica, para a gente focar mais nas demos que a gente tem aqui para apresentar, ok? Então, a primeira demo seria fazendo o deployment do, do WSO2 API Manager com Analytics no, no GKE, no Google Kubernetes Engine. É, a gente vai mostrar como a gente pode aplicar rolling updates no WSO2 API Manager com zero downtime. A ideia é a gente aplicar um update 1 no Gateway. E como a gente pode fazer o auto-scaling do gateway baseado no load que a gente vai ter nesse deployment, ok? E ao final a gente passar sobre um pequeno uh, conjunto de melhores práticas que a gente pode aplicar quando estiver realizando o deployment do API Manager no Kubernetes, ok? Então, sinta se à vontade de fazer as perguntas. Eu vou tentar, à medida do que o webinar for passando, se tiver, se tiver esperado alguma coisa, eu vou tentar... e respondendo essas questões durante o webinar, ok? Então, vamos lá. Então, vamos começar com a introdução do Kubernetes. Né? Então, o Kubernetes, mais conhecido como K8S, KHS, é, basicamente é um sistema open source que foi desenvolvido pela Google e a ideia é que ele seja utilizado para que a gente possa gerenciar aplicações é, containerizadas, né, deployadas em containers, é um diferencial que a gente pode fazer isso, o de, gerenciar esses deployments através, entre vários hosts. Né? Então, ele fornece toda uma abstração para que a gente possa fazer implantação, manutenção e instalamento desses desses aplicativos, dessas aplicações. né? Então, a ideia é que o Kubernetes é, abstraia para a gente toda essa complexidade de fazer esse deployment, scaling e, e healing em cheque dessas aplicações para a gente. Okay? Então, ele foi desenvolvido pela Google. Então, aí, ele é o veio de um conjunto de outros três sistemas de gerenciamento de containers, né no caso dois. O Borg e o Omega, que eram, foram desenvolvidos internamente ah, pela Google. E ele é um conjunto de lições aprendidas desses dois. E agora a gente está aí com o Kubernetes, que hoje, de fato, é o, o runtime que a gente tem de, de containers, né Então, a gente consegue ver um maior detalhe da ideia por trás dele desse link aqui, dessa publicação do Google, okay? Então, é, não vou passar a entrar muito a fundo, acho que todo mundo já conhece bastante de, de Kubernetes. E, além do Kubernetes, a gente tem outros players que a gente pode utilizar para fazer toda essa parte de gestão de containers e scheduling de containers, né? Então, assim, quando a gente está falando de subir um, um container único, é uma coisa, quando a gente está falando de orquestrar é, diversos containers que precisam se comunicar entre si e através de diversas diferentes máquinas, isso se torna um, um trabalho bem mais complexo. Né? Então, por isso a ideia de ter esses orquestradores de containers. Né? Então, alguns outros players que a gente tem para realizar esse tipo de atividade são o Docker Swarm, que aí é do próprio Docker, né então é baseado lá no Docker Compose. A gente tem o OpenShift que de certa forma, é um flavor de, de, de Kubernetes. Ele é um Kubernetes em si, mas ele tem algumas coisas é, que são específicas do, do OpenShift. A gente tem o um Apache Mesos, mas o DCOS também a gente pode utilizar para gestão de containers. E um que tem ganhou bastante força que é o Rancher, bem conhecido também. Né? Sua simplicidade. Ele foi até comprado pela SUS agora. Então, assim de uma maneira geral, esses são alguns dos outros plays que a gente tem. É, quando a gente fala de orquestra, orquestramento de containers, ok? Então vamos lá. Então o porquê da gente utilizar o Kubernetes, né? Então essa é a primeira pergunta, né? É, e aqui eu vou passar por alguns pontos que aí são bem interessantes que talvez justificam, que, que justificam o porquê da gente utilizar ele, né? É, um primeiro ponto é o auto-healing e o auto-scaling dos nossos containers, né? Então, é, quando a gente está falando, falando de aplicações de uma forma geral, é uma forma que é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre a garantia é de que alguma coisa vai falhar, né? Então, se a gente está trabalhando em um, um deployment de um... Utilizando apenas Docker, sem utilizar algum orquestrador de container, se esse container falhar, a aplicação vai parar de funcionar, né? Então, que o orquestrador, no caso, o Kubernetes, vai ser o responsável por garantir que a gente sempre tenha um número específico de containers rodando para aquela aplicação. Então, o Kubernetes tem mecanismos que ele verifica se a aplicação está é, saudável, está executando corretamente, e em caso de falhas, ele já inicia um novo container para que a gente sempre tenha um número mínimo de containers rodando para aquela aplicação, de acordo com as especificações que a gente deu. Além disso, ele pode realizar o scaling up e scaling down dos nossos recursos, que é o, o que a gente chama de horizontal pods outscaling. Então, a gente pode definir um conjunto de métricas que a gente indica se a gente vai fazer scaling up ou scaling down dos containers de acordo com o load. Né? Pode ser é, número de requisições, quantidade de CPU que, que está sendo utilizada, memória. Então, isso é varia vale de acordo com cada fornecedor. Okay? Então, a gente consegue fazer isso tudo com o... O Kubernetes já fornece isso para a gente. Além disso, a gente tem toda a questão do, de networking e port, e port mapping. Né? Então, quando a gente está falando de deployments em apenas com Docker, é, o que é que acontece se a gente precisar escalar um container ou reiniciar um existente? A gente vai precisar lá, a gente vai ter que lidar manualmente com os IPs desses containers, né? porque todo o wiring é feito é, pela gente através da, de rede. É, no caso do Kubernetes, ele provê toda uma abstração sobre esses endereços de IP. Então, a gente tem uma camada acima desses endereços e a gente utiliza um nome bem definido para acesso a esses containers, que seriam os services. Né? E esse services vai fazer o load balance entre os endpoints, entre os containers que a gente tem debaixo desses services. Então, se houver o scaling up desses pods, desses containers, é, o próprio Kubernetes é responsável por tornar aquele IP é conhecido para os demais containers que utilizam. Okay? Então, toda essa parte de load balance desses endpoints e o endereçamento consistente é todo disponível out of the box uh, pelo Kubernetes. Okay? O roteamento multi-host, né? então, por padrão, o Dock usa o Bridge Networking, que está limitado ao mesmo Docker é, host, mas, geralmente, um deployment real pode geralmente, se estende por múltiplos hosts. Então Aqui o Kubernetes ajuda a gente a fazer todo esse, esse roteamento entre diversos hosts, ok? Então aqui a gente consegue ter uma ideia de como isso funciona, né? Então, é, de uma maneira geral, o menor é, artefato que a gente vai ter é um pod. Aqui o pod pode ser um ou vários containers que vão estar agrupados, mas geralmente vai ter um, um container para um pod. E é, esses pods, eles vão expor as suas portas, né? Mas, para que os outros containers consigam acessá-las, a gente vai criar um service, né? Então, o service, ele vai estar acima dos pods e vai funcionar como um load balancing para esses pods. Então, quando, gente, quando houver requisição a esse serviço, esse, o próprio Kubernetes internamente vai direcionar para algum dos pods que estão abaixo desse serviço, né? Então, aqui no caso, a gente vai ter um deployment que vai indicar, qual a imagem que a gente vai utilizar, a quantidade de réplicas, etc. E eu vou ter um service atrelado a esse deployment. Okay? Então, esse service é um load balancing, mas ele não expõe essas portas para tráfego, tráfego externo. Então, para isso, a gente tem um componente adicionar, que é o ingress controller. Então, o ingress controller vai funcionar como uma camada acima dos serviços, onde a gente vai conseguir expor esses serviços para tráfego externo, né? utilizando, por exemplo, a porta 443 e 80 para tráfego HTTP, HTTP e HTTPS. Então, o que vai acontecer quando a gente tem tráfego externo? É, é, a gente vai ter um Ingress Controller que vai receber essa requisição, de acordo com o domínio ou path que a gente definiu, ele vai direcionar para o serviço correspondente. Okay? Então, a gente pode ter é, esse controle pelo Ingress ou talvez não teria o ingresso se o serviço for do tipo load balancing. Então, nesse caso, o próprio provedor da nuvem vai disponibilizar para a gente um load balancer que vai ter acesso externo a esse serviço. Ok? Aqui já tem alguma pergunta? Não? Ok. Nenhuma. É, a questão do storage, é, também storage, com o Kubernetes, a gente tem uma questão de consistência, consistência no uso do storage. Então, no caso do Docker, os volume mounts são limitados à máquina host do, do Docker. Com o Kubernetes, a gente tem o um conceito de persistente volumes, volumes persistentes, né? Então, a gente consegue utilizar esses volumes entre várias máquinas e com isso a gente tem suporte a multi-cloud, ok? E, além disso, a gente pode estender esses persistentes volumes para dar suporte a diversos, os cloud storage providers que a gente tem, né? Então, a gente tem persistente volumes do... Para Amazon, para Azure, para o Google Cloud e diversos outros é, é, persistentes volumes que a gente pode criar. Então, isso é bem interessante, a gente consegue é, ter uma extensibilidade bem grande de tipos de volume que a gente pode utilizar no nosso deployment de Kubernetes. Okay? E aqui a gente tem um, uma visão assim, de, um, de um deployment de Kubernetes. Então, eu tenho um, um node master que ele vai ser o responsável por gerenciar o o, o deployment dos pods através do, dos, dos nodes do Kubernetes, que são os workers. E, e aqui a gente pode ter, por exemplo, um, um exemplo de, de storage, que seria um cluster FS, que então, no caso aqui, a gente pode ter um persistente volume, que seria um cluster, cluster FS cluster. E cada pod que requer acesso a quer persistir dados nesse... Persistente Volume, eles vão criar o que a gente chama de Persistent Volume Clients. Então aqui a gente consegue ter um cluster que está sendo utilizado por diferentes é, nodes do Kubernetes, ok? E aqui a gente tem diferentes containers rodando e fazendo uso desse volume persistente, okay? E um ponto bem interessante é a parte de health Check e monitoramento, né? Então o que seriam os, os probes do, do Kubernetes, né? Então, os probes seriam o quê? critérios que a gente define que vão determinar a saúde do nosso container, né? do nosso pódio, para indicar se ele está saudável, se, se ele deu crash, se a gente precisa reiniciar iniciar um novo container para colocar ele no lugar. E, além disso, ele vai ter um cheque de prontidão dos serviços, que seria o quê? É, além de indicar que o meu container está saudável, eu também consigo indicar se o meu container já está pronto para receber requisições, ok? Então, a gente tem diferentes probes que a gente pode utilizar para isso. Okay? Então, isso aqui é bem importante, até para a parte de scaling, healing. É, então, o, o, o Kubernetes, através desses probes, também vai ser utilizado para fazer o scaling desses pods. E só vai direcionar o tráfego para esse pod que foi escalado, por exemplo, ele subir uma nova instância, se ele estiver pronto e ele vai saber isso através dos probes que a gente tem. Então a gente define esses probes no momento de, do deployment do pod e o, o Kubernetes utiliza esses, esses probes para fazer o health check e o monitoramento dos nossos pods. Okay? E a parte de extensibilidade e, e login. Né? Então é, com o Kubernetes a gente tem um, um suporte extensivo, integração nativa com diversos logs analisas e sistemas de monitoramento de métricas. Né? Então a gente tem um conjunto de log drivers que a gente pode utilizar para obter esses logs e tem uma integração nativa com o Prometheus para a parte de, de métricas, né? Além disso a gente tem um, um dashboard nativo do Kubernetes que provém informações de auditoria e saúde do cluster. Então é bem interessante bem tranquilo da gente estar tá integrando com diversos é, motores de, de logs. Okay? ok? Então vamos lá. É, eu vi o viu Anderson responder a pergunta manda uma pergunta já respondido beleza então vamos continuar e a parte de orchestration e DevOps né que é talvez onde o Kubernetes brilha mais né então no fim das contas a gente tem toda essa infraestrutura do Kubernetes Mas para o usuário final é, no final é basicamente uma API REST que vai ser disponibilizada para a gente fazer a interação com o cluster do do Kubernetes e executar essas operações, então a gente pode fazer isso via as APIs. Geralmente a gente utiliza o kubectl, que é o cliente, para a gente interagir com o nosso cluster de Kubernetes. E a gente pode fazer isso através de comandos imperativos, dizer create deployment, etc. Ou a gente pode criar arquivos de definição baseados em YAML, onde a gente vai ter a definição aqui, por exemplo, de um pod. Então eu estou definindo um pod ele vai ter um container cuja imagem vai ser essa do busybox. Okay? Então, a gente pode utilizar isso, então com isso a gente tem a nossa infraestrutura e deployment como código, então a gente consegue versionar e assim replicar esse mesmo deployment entre diversos ambientes, ok? E a parte de resource management, né, que é bem importante, que uma vez que a gente vai ter diversos containers e diversos pods sendo executados no nosso cluster de Kubernetes, é, a gente pode definir qual a quantidade de recursos que, essa, que esses pods são necessários, seja para máximo ou qual a média que ele vai trabalhar. Então, é o que a gente chama lá de Resource Request e Resource limits. Né? A gente pode dizer que o container vai iniciar com o um mínimo de 2 CPUs e 2 GB de memória, e o máximo que ele pode utilizar do meu cluster são 3 CPUs e 4 GB de memória RAM. Então, a gente consegue fazer toda essa... essa gestão dos recursos utilizados pelo POD, nativamente utilizando é, diretivos do Kubernetes, ok? Então, uh, se tem mais alguma pergunta, okay. Então aqui uh, a gente tem uma visão rápida do, da arquitetura de deployment do, do Kubernetes. Né? Então, de uma forma geral, a gente vai ter um Kubernetes, um master, que vai ser o, o Node com qual o kubectl, que é o nosso command line interface, o, o programinha na linha de comando que a gente vai utilizar para interagir com o cluster, ele interage com o o, o, o, o node master, e esse node master é o que é o responsável por fazer o deployment e, e fazer o scheduling desses pods entre os containers é, workers que a gente tem no nosso cluster. Okay. Então, geralmente, o, o mínimo requerido para um, para um deployment são Três nodes, aqui, só para a gente evitar downtime. E em cada um desses nodes, vão ter um ou N containers que vão estar sendo executados. Então, para as aplicações que estão interagindo com o, o cluster do Kubernetes, isso fica totalmente transparente. E ele que gerencia o acesso a cada um desses nodes para a gente. Então, quando a gente acessa aqui o, o ingress controller e eu quero acessar um determinado pod através de um serviço, o Kubernetes é o responsável por saber em qual pod esse, esse container está rodando e quando o tráfego chegar, direcionar para o node correto, onde esse, esse, esse pod está executando. Okay? Então, essa aqui seria uma visão bem simplificada do, do deployment é, do Kubernetes. E, e aqui a gente tem uma ideia do, da questão, uma visão mais ampla. Né? Então, aqui a gente tem a rede física e a questão do, do suítes. A gente tem aqui o API server e, e o, o, o scheduling, então esse componente é o responsável o master por fazer o scheduling desses containers nos nodes que a gente tem do no nosso cluster. Então, quando a gente interage com o API, é, o kubectl, a gente interage com o API server e ele di direciona essas requisições para os nodes que a gente tem no nosso cluster e para isso ele interage com o Kube proxy aqui que vai receber esses comandos e realizar as ações. Então aqui a gente vai ter os nossos containers, a gente vai ter um ou N containers rodando no, no nosso Node, e a gente vai ter o container runtime, geralmente vai ser o, o Docker, geralmente mais utilizado, a gente vai ter a camada do, do, do sistema operacional e a infraestrutura. Então isso aqui isso fica totalmente transparente para quem está utilizando o, o Kubernetes, então, a gente vai apresentar o kubectl apply, nas definições do nosso pod, e o Kubernetes vai ser o responsável por fazer todo esse scheduling aqui, desses containers, com a quantidade de réplicas, com o um conjunto de recursos que foram definidos entre esses nodes. Ok? Então, ok. Então, a, a gente já falou muito aqui do, do Kubernetes, então vamos para nossa demo. Okay? Então, sinta-se à vontade de fazer qualquer pergunta aí, e eu vou tentar respondendo aqui no decorrer da demo. Ok? Então, na nossa demo, o que é que a gente vai apresentar? O primeiro ponto é a gente vai fazer o deployment de um, do, do WSA2 API Manager com Analytics no Google a Kubernetes Engine. Então, é, para isso, eu vou utilizar um conjunto de Helm Charts que a própria WSA2 disponibiliza para o pattern 1, né, que seriam dois all-in-one ativo-ativo com um node de Worker e um node de, de Dashboard. Eu fiz uma mudança nesse chart para que, em vez dele ter o gateway dentro do all-in-one, ele cria um gateway apartado. Então, eu vou ter dois nodes all-in-one com um gateway apartado. Okay? Então, é um, quase um pattern 2. Não seria um pattern 2, porque o pattern 2 precisa ter os key managers apartados, mas eu crio um pattern 1 um com um gateway apartado. Para isso, é, também vou precisar fazer o deployment do Nginx Ingress Controller, para que a gente possa fazer o uso do ingress controller, é, eu vou mostrar o acesso aos management consoles, lá, o publisher, o, o developer portal, vou mostrar a publicação de uma API, no caso do pizza check, e vou fazer uns exemplos de uso nessa API. O segundo demo vai ser é, para a gente aplicar updates no wso 2 API Manager, então eu vou aplicar um update no nosso gateway, então eu vou mostrar como a gente faz isso, e o terceiro seria o auto-scaling desse gateway, baseado no, na quantidade de requisições, no caso, uso de CPU, é, para ele fazer o scaling up é, o scaling de uma nova imagem desse pod. Okay? Então vamos lá. Então vamos começar aqui com a nossa demo. É, para isso, eu precisei instalar aqui o Gcloud SDK, é, que é o que é necessário para interagir com os recursos do Google. É, do Google Cloud, né? então para que eu possa fazer a autenticação, para que eu possa fazer é, autorização e me conectar com o cluster do, do Kubernetes. E a partir daí eu vou utilizar o, o kubectl para fazer a interação com esse container, com, com o cluster do Kubernetes. A gente precisa do Git, eu não vou utilizar aqui, mas seria necessário para baixar o, o código-fonte da demo. eu Vou disponibilizar no final o link para vocês, está no, no GitHub. E para aplicação do dos Helm Charts, eu preciso ter o Helm, né? então o Helm para quem não conhece é um sistema de templates, então a gente consegue utilizar ele para criar pacotes, que seriam Charts, e assim eu consigo reproduzir, fazer deployment e de, de, de artefatos do Kubernetes de uma maneira mais simples e, e automatizada. E a gente precisa ter um projeto no Google Cloud Platform para executar esses exemplos. Okay? Um ponto é, é, para alguns recursos, é necessário ter uma subscrição da, da WSA2. É, nesse caso aqui, ele funciona tanto para, para quem tem subscrição ou não. Então, o exemplo vai funcionar para ambos os cenários. Okay? Então, vamos lá. É, um ponto que eu não vou passar aqui, mas que eu fiz, foi a instalação do, do Ingress Controller. Okay? É, então, eu utilizei esse Helm Chart aqui do nginx Ingress para poder fazer o deployment desse ingress controller. Então aqui você tem apenas uma réplica para esse ingress controller e definir que o sistema operacional dele vai ser o Linux. Aqui no, no, no Google, Google Cloud Platform a gente consegue ver que eu tenho um único workload rodando aqui que é o do ingress controller do, do Nginx. Okay? E esse aqui é o cenário que o que a gente vai estar fazendo o deployment agora, ok? Então, como eu havia comentado, eu vou ter dois nodes all in one. Então, aqui é onde vão estar o publisher, o dev portal, o admin, o carbon. Vou ter um node do worker, do analytics do worker. Então, as estatísticas vão estar sendo enviadas para esse worker. E o dashboard, que seria para a gente ver os, os dashboards do nosso API Manager. Vou ter um pod do, do MySQL, que vai ser utilizado para a gente guardar os metadados das nossas APIs. E a gente vai ter um NFS, que vai ser utilizado como persistente volume. E a gente vai ter um conjunto de persistente volume claims, que são utilizados pela, pelo deployment do API Manager e também pelo deployment do MySQL. Okay? Então, vamos lá. Então, aqui é, eu tenho, eu vou. É, eu criei aqui, eu tenho o meu AM pattern 1, então aqui eu tenho os meus templates, então aqui o template do gateway, da instância 1, da instância 2 do, do API manager, uh, os templates do dashboard e do work. Okay? Então, para fazer o deployment, eu criei um script aqui, é, que ele simplesmente está chamando o Helm install, eu estou indicando que o nome do release que eu vou utilizar é ws 2 am e o chart que eu vou utilizar, é esse chart local aqui que eu fiz o build. Então, para fazer o build, a gente tem o um comando do Helm Package, então ele vai fazer o build, gerar esse targz, que ele vai utilizar para fazer o deployment dos artefatos, ok? Eu indico qual namespace onde eu quero que seja feito o deployment e o arquivo de values que eu vou utilizar. Então, o, é, além disso, eu seto algumas variáveis, que seria o meu usuário e senha da subscrição para que eu consiga obter as imagens do, do Docker da W2 do registry da W2. Okay? É, aqui no caso o values, ele é um conjunto de variáveis de valores que a gente que são utilizadas pelo template do do Helm. Então aqui a gente consegue passar um conjunto de valores que eu quero que seja dinâmico, não fique é, hard coded nas nossas definições, nos nossos YAMLs, e a gente consegue setar através de arquivo do, do, do arquivo diverso, ok? Então, aqui eu vou é, rodar esse comando. E aqui eu vou executar um kubectl, get pods, para obter os pods, né? Do namespace WSO2, eu vou utilizar o "-w", para ele ficar é, monitorando as mudanças. Então, aqui a gente vai ver que daqui a pouco ele vai começar a mostrar um conjunto de pods, sendo agendados, sendo iniciados. Então, ele vai utilizar as definições que a gente tem aqui no nosso targz para criar os pods dentro do nosso cluster de Kubernetes. Okay? Então, aguarda aqui um momentinho que que a pouco começa. E aí, enquanto ele inicia, eu vou mostrar um pouco do, dos artefatos do Kubernetes que, que foram criados. Vamos lá, dá um momentinho, subir aqui. Ele está iniciando a primeira vez, ele está um pouco mais lento. Aí dá alguns um segundos aqui, a gente vai ver os pods começando a iniciar. Okay. É, então aqui a gente está vendo, então os pods começaram a iniciar. É, eu tenho aqui um, um pod do, do MySQL. É o pod do NFS, né? então o Stateful Set. Tem aqui os deployments, os pods do, do, a instância um, da instância 1 e da instância 2 do API Manager, do Dashboard, do Worker e do gate. Okay? Aqui a gente vê que ele executou e eu tenho aqui alguns detalhes. Né? Ele pede para mapear o host do meu, do meu ingress para esses hosts aqui, que é o que eu utilizei no meu deployment. E aqui a gente vê o deployment do Helm, indicando o nome da release. Quando foi deployado e a, a revisão dele, né? no caso tá 1. Tá um. Enquanto ele tá iniciando aqui, ele demora um pouco, é, vamos passar aqui pelo nosso chart do Helm. Então é, eu tenho aqui um conjunto de velhos, né, como eu tava comentando, é um conjunto de valores que a gente vai utilizar no nosso template. Então aqui eu tenho indicando se eu vou utilizar o MySQL como dependência ou não, se ele tá como true, ele vai baixar o MySQL, vai criar as tabelas do. Do, do API Manager, que vai disponibilizar um serviço, e se eu vou utilizar também um NFS Provisioner. É, aqui eu tenho a questão do class que eu vou utilizar para o NFS, então aqui ele vai subir um Provisioner como class de NFS, e eu vou referenciar esse class no meu, nos meus clients do, do Persistente Volume. E eu tenho algumas informações, por exemplo, de host, do, o API Manager vai ser referenciado por esse host, o Gator vai utilizar esse host aqui de gateway.mwc2.com. Ele vai ter uma única imagem e uma única réplica e a imagem que ele vai utilizar é essa aqui do 3.1.0. A gente tem aqui as questões de definição do, dos probes, né, que a gente tinha comentado, 180 segundos, 120 segundos. É, os requests, né, o cara que ele inicie com 4 GB de RAM e 1 GB, CPU e meio, e o limite dela também seria essa. E para o API Manager, a mesma coisa. Né? Então, aqui a imagem, a mesma imagem, a diferença que vai ser o profile. E aqui as imagens do Analytics. Né? Então, aqui o Analytics Dashboard e o Analytics Worker. No caso aqui do, do, do Gateway, então, o que acontece? A gente tem aqui os nossos artefatos do, do Kubernetes e a gente consegue ver aqui um conjunto de, de, de variáveis de template. Né? Então, isso aqui tudo é, são obtidos através do values, né? que a gente definiu lá. Do, aqui nesse arquivo então aqui ele vai substituir essas variáveis pelas variáveis que a gente definiu aqui dentro do velho a gente consegue ter um um um engine de template para gerar nossos artefatos do, do Kubernetes então aqui estou obtendo o prefixo o nome do serviço que define qual o traffic manager que ele vai utilizar questão de throttling qual a URL do key manager que ele vai utilizar etc é, a gente tem aqui as definições do, do deployment, né? Então aqui qual namespace que ele está utilizando, é, qual a estratégia que ele vai utilizar para update, né? Então aqui no caso rolling update, os, os init containers, né? Então aqui esses init containers seriam o que a gente vai, os testes que a gente vai fazer antes de iniciar esse container. Tá? Então aqui no caso do gateway ele ele depende do analytics worker e depende das instâncias do API Manager que ele utiliza como Traffic Manager. Né? Então ele verifica aqui se é, esses três nodes estão up antes de, fazer, é, antes de iniciar esse container. Né? Então aqui a gente consegue fazer um template de todos esses pontos e modificar, é, modificando o ele vai modificar, modificar o valor desses artefatos. Então simplifica bastante o desenvolvimento. Né? É, a mesma coisa aqui para a instância 1 e instância 2, eu vou ter o meu conf. Então, vou ter meu deployment Tomel, uh, do nosso API Manager. Ele sabe aqui como server role default, seria um all-in-one. Com a diferença que no gateway, em vez de ele apontar para o localhost, eu estou apontando para o serviço do gateway que eu subi aqui. Okay. Então, aqui, em vez de ele estar tá utilizando o gateway local, ele vai estar tá utilizando esse gateway eh, externo. Okay. E o, o gateway, o instância 2 é bem similar também. Uh, bem parecido e também vou ter a questão do, do Gateway aqui também apontando para o Gateway Service, okay? E a mesma coisa para o Analytics e para o Worker, ok? Então vamos aqui voltar o nosso, nosso nossos pods. Então aqui a gente já tem o MySQL executando, a gente tem o MySQL não, o NFS, o MySQL também, o worker e o dashboard também já estão executando. Agora que ele está iniciando aqui o AM, é, o all-in-one deployment, demora um pouco mais. Mas aí vai. Daqui a pouco já está. Está up. Ok? Então. E aí, é, para gerar esse, esse, esse targz, né? Eu utilizei o comando do Helm Package. Né? Então, tem é um Helm Package. Deixa eu perguntar aqui. É, que eu posso indicar qual chart que eu quero utilizar. Então, por exemplo, aqui é a Pattern 1 ele iria verificar o conteúdo que tem aqui dentro desse chart e vai gerar um targz, né? E a partir eu posso utilizar esse targz para fazer a instalação desse pacote no nosso cluster de, de Kubernetes, okay? E aí a gente também pode fazer o, a publicação desse chart em um repositório do Helm, então a gente tem um conjunto de, de repositórios é, oficiais, né? então tem um, são públicos. E a gente também pode criar, por exemplo, um repositório é, interno, que a gente vai utilizar como repositório desses charts para ser utilizados nos nossos, é, os nossos, os nossos é, pipelines de CISD, ok? Vamos ver aqui se tem aqui algumas perguntas. Tem aqui a do quanto ele está subindo. Vamos saber aqui como está. Então aqui os dois AM já subiram, agora ele está subindo o gateway. Enquanto ele sabe aqui, vamos responder algumas perguntas. É, excelente, Obrigado, Jandiro. É, esse gateway é o microgate? O Epson fez uma pergunta aqui. Esse gateway é o microgate? Não, Ervison. Nesse caso, eu estou utilizando aqui o gateway é, padrão, gateway standard do... do do ws 2 API Manager, né? que eu não estou utilizando o, o micro gateway. Okay? É, okay, então vamos lá. Então aqui ele agora está subindo o gateway. Enquanto o gateway está subindo, agora a gente consegue já acessar os consoles. Né? Então aqui eu mapeei para esse host é, a mws2.com para a gente acessar o publisher. Okay? Então aqui, até para vocês verem é, onde está o bind, né? onde é que eu faço a cola desse nome para esse, esse deployment. Né? Então aqui eu tenho esse, no Values, eu defini que o hostname que eu vou utilizar para o API Manager é esse aqui, mws 2com e no Ingress Controller, Ingress... É, eu defini que o, o host que eu vou utilizar é esse. Né? Então, aqui, ó, bate com aquela variável. Então, quando ele receber uma requisição com esse host, ele vai direcionar para esse serviço aqui do, do Kubernetes na porta 9443. Okay? Então, é assim que a gente tem esse mapeamento. E eu precisei mapear o, o IP público do meu ingress controller no meu host para conseguir acessar esse caso, okay? Então, aqui a gente tem o nosso uh, API Manager. Então, aqui não tem nenhum, nenhum API. Da mesma forma, a gente vai ter o nosso Developer Portal. Aqui também tem o nosso Dev Portal. E eh, também a gente vai ter o nosso Carbon. Então a gente também aqui consegue acessar todos os consoles do, do nosso API Manager. Tá aqui Então a gente tem os nossos consoles eh, executando. Então, tá aqui tudo certinho. É, vamos ver aqui se o nosso gateway... É, então, o gateway agora está rodando, né? Agora a gente consegue executar o nosso gateway. Então, aqui o gateway ele vai rodar nesse, né, com esse nome. Então, gatewayam.wsa2.com. É, aqui a gente pode ver isso também aqui, né? No ingress controller do gateway. Eu tenho o mapeamento do host. Então, gateway hostname. E ele aponta para o gateway service na porta 8243. Então a gente mapeou isso para a porta 443, então que eu usando o HTTPS. Eu vou fazer o deployment agora do sample, do Pizza Shack. Então aqui a gente fez o... vou correr aqui que a gente tem que terminar exatamente as zona. Então, aqui eu fiz o... a criação e a publicação. É... Vou aqui no API. É para a gente ter agora a nossa API aqui do Pizza Shack publicada. Okay? Então aqui está aqui nossa API Pizza Shark publicada. O que eu vou fazer agora? Eu vou uh, subscrever a essa API para que a gente consiga fazer chamadas a essa API. Né? Então, aqui Unlimited Subscribe e vou gerar os nossos tokens. Né? Então, aqui eu vou gerar as keys. Então, copiei, e agora eu vou fazer o teste da nossa API do Pizza Shack. famosa Pizza Shack da AWS A2. então vou colocar aqui, opa, não copiei tudo, copiar aqui, off token, generate access token, aqui gerar um token novo, copiei, é, vamos voltar para a API, vou fazer o teste, colei aqui o token, vou chamar o barra menu, layout. Está aqui nossa API, ok? E aqui para a gente fazer uns testes mais legais, eu criei um script que ele fica chamando esse, essa API é, por 100 vezes. Então aqui é run script. Então ele vai executar essa mesma, essa mesma chamada aqui por 100 vezes, ok? Então, beleza. Então aqui a gente viu como a gente publicou a nossa API no, no API Manager, fez um deploy no Kubernetes com um gateway apartado. Agora vamos para o segundo passo do nosso demo, né? Nossa demo que seria fazer um update do, no API Manager com zero downtime. Beleza, então a gente sabe que à medida que a gente vai utilizando o produto, pode ser que patches ou correções sejam disponibilizadas, e elas são disponibilizadas através de one update. Né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar um update no nosso deployment do Gateway. Okay? Então para isso, o que eu fiz? Eu criei um segundo arquivo de values, que dá para ser diferente, que a única diferença dele do que a gente tem hoje é o image name, que aqui eu estou utilizando uma tag diferente com timestamp, ok? Então aqui eu vou subir essa imagem com esse timestamp para a gente fazer o deployment do API Manager. Né? Então para isso, para fazer isso, a gente vai utilizar um outro comando que é o comando de upgrade, ok? Então aqui eu tenho um outro comando, que é o upgrade-helm, que eu vou utilizar o upgrade, é, mesmo que só que aqui eu estou apontando para um arquivo de values é, diferente, ok? Então, vamos executar aqui o nosso upgrade. Então, o que vai acontecer? Ele vai subir uma nova instância do gateway. É, só que enquanto essa instância não está pronta, ele continua direcionando o tráfego para a instância antiga. E com isso a gente consegue, só após isso, ele vai fazer o movimento para o novo gateway. Okay? Então, eu vou aqui executar esse carinha. Upgrade Helm. Então, eu vou continuar aqui rodando aqui algumas... Alguns updates, e aqui a gente vai ver que ele vai começar a inicial o deployment de um novo container, de um novo pod do, do gateway ok? Esperar um pouquinho, e a gente vai ver que ele vai dar um um, um, um incremento no revision para ser 2 agora. É o Glaucio Guerra, é possível via Helm configurar a camada de observabilidade também? É... Sim, Glaucio, é possível. Sim. No caso do, do, do Helm do IS, yes, ele já até faz isso, no do API Manager a gente não faz. Mas é possível assim, a gente fazer o, com o Helm isso também, para, por exemplo, ter um pod rodando como sidecar para ficar lendo os logs do, dos containers. Okay? Então aqui a gente está vendo ó, que ele está iniciando um outro container, está vendo que é um ID diferente, e aqui no Helm a gente tem uma revision 2. Então ele. Deployment apenas do gator, né? que ele verificou que foi o que mudou e ele está fazendo deployment apenas do que mudou. E aqui a gente pode continuar fazendo os requests enquanto o outro container está executando, ele fica direcionando o tráfego apenas para o pod que estava executando anteriormente, ok? É, e aqui se a gente ver, kubectl, describe, pod, vou pegar aqui esse pod, a gente vai ver que ele está utilizando agora a imagem nova. Então aqui estou fazendo o describe do pod e aqui a gente vê que ele está utilizando essa imagem aqui agora, okay? então aqui a gente vê que o, o upgrade está assim executando, é, então aqui ele está aguardando a imagem é, executar, é, terminar o, o, o start, vou continuar aqui executando, aqui ele tem o um probe, né? então aqui ele está executando e executando os probes até a imagem estar pronta, então vou continuar aqui executando, demora um, um pouquinho mais Enquanto é, isso, vamos ver aqui as perguntas. Existe um mínimo de recursos para... O Felipe Ramos. É, existe um mínimo de recursos para alocarmos aos pods em caso de ambiente de dev, de dev teste interno na qual a conta com pouco recurso de hardware? Qual o mínimo que poderemos alocar? Bom, é, com o Felipe, a última pergunta. No caso do, dos recursos mínimos, é, a gente tem uma recomendação mínima para cada produto. né? Então, no caso do, do API Manager e do Gateway, seria no mínimo dois cores é, e 4 GB de RAM. Então, esse seria o mínimo. É, a gente pode tentar rodar ele com menos, é, também vai ser possível, é, mas ele talvez não vai ter a mesma performance. Né? Eu creio que para um ambiente de dev não seja um problema, né, e aí pode talvez rodar com uma instância de cada apenas, não vejo problema, é mais fazer o teste se a performance vai ser aceitável, ok? E só voltando aqui, a gente viu que agora ele terminou a imagem antiga e agora só está rodando a imagem nova e aqui a gente vê que as requisições continuam executando de maneira é, sem problema então a gente conseguiu executar o, o, o upgrade aí do nosso API Gateway sem ter downtime no nosso ambiente. Ok? Então, é, Felipe, voltando para sua pergunta, é, então esses seriam os mínimos é, recomendados. Você pode tentar rodar com um pouco menos e ver como funciona, né? assim a gente pode tentar executando e talvez precise só aumentar um pouco o tempo dos probes, né? porque aí como ele talvez vai ter vai ter menos recursos, o tempo de start dele vai demorar um pouco mais. Ok? Então, é, isso tem que ficar atento também. É... Então, esse seria o segundo demo, a é, segunda demo. A terceira, eu vou correr aqui, a gente tem um tempinho para as perguntas, que seria o auto scaling é, baseado no load né, que a gente vai ter no nosso ambiente. Né. Então, para isso, como a gente comentou anteriormente, a gente vai utilizar um, um conceito que é o, o, o horizontal pode autoscaling. Né. Então, a gente vai criar um, um HPA para um determinado deployment e a gente vai definir quais as métricas que ele vai utilizar para fazer o scaling scale-up o scale down dessas, desses pods, ok? Então a gente vai fazer isso agora, a gente vai aplicar um HPA no nosso gateway. Então aqui no nosso gateway eu tenho um, um set HPA, onde eu estou dizendo para ele fazer o auto-scaling desse deployment, que é o deployment que a gente tem do, do gateway, no namespace WSO2, e qual a quantidade de CPU que eu vou utilizar. Então aqui quando ele atinge mais de 2%, eu quero que ele faça um, um ele aumente uma réplica. Né? Que aqui eu defino que o mínimo que eu quero é uma e no máximo duas. Okay? Então vamos aplicar esse 7HPA. Aqui eu vou executar. Aqui se eu der o kubectl getpods, a gente vai ver que agora eu só estou com o gateway novo, né? Que está quatro minutos aqui executando. E eu posso pegar aqui, getHPA-NWSO2-W. E aqui a gente consegue ver o HPA que a gente criou, ok? Então aqui ele está dizendo que o target é 2%, está em 1. Eu vou executando aqui requests até ele atingir esse target, e a gente vai ver que ele vai iniciar um novo pod aqui. Então vou tentar aqui gerar load para ele aumentar isso. Enquanto ele gera o load aqui, vou vendo aqui as perguntas. É, do Rodrigo, Rodrigo. É, existe alguma forma de rodar essa atualização sem o upgrade do Helm? Trabalho com o API Manager, um AKS deployment não foi feito utilizando o Helm. Sim, é, Rodrigo, tem sim. No caso, você pode criar um, um... Ou você pode fazer o update do deployment usando o comando do Kubernetes para indicar que ele vai utilizar uma nova imagem ou é, fazer o deployment do YAML atualizado com essa imagem nova, né? E aí, de acordo com o seu Rolling Update Strategy, ele vai fazer isso. Né? Então, você consegue indicar para ele fazer um Rolling Update. E ele primeiro vai, vai iniciar o pod, vai executar os dois em paralelo, e só vai direcionar o tráfego para o novo quando ele estiver pronto, quando os probes lá estiverem dando tudo certinho. Okay? E aqui a gente viu ó, que ele aumentou o tráfego e ele já deu o spin-up aqui um novo gateway. Né? Então, aqui estão rodando as requisições. E aqui a gente consegue ver que ele está agora, tem dois, dois pods aqui do, do Gator, okay? Então aqui a gente viu como a gente consegue utilizar esse, esse recurso também do, do Kubernetes para fazer o auto-scanning dos nossos pods, okay? Então uh, vamos lá. Então seria isso que eu queria mostrar para vocês. Vou correr aqui um pouquinho e daqui a pouco eu volto para cá para a gente ver esses pods em ação. Então aqui ele está aguardando só o pod ficar inicializado. Eu coloquei um Readiness Probe de dois minutos, vai demorar um, um pouquinho para ficar é, para os dois como running, ok? Mas aqui a gente vê que as requisições continuam sendo executadas sem nenhum, sem nenhum problema. Então, o Node que está rodando está recebendo essas requisições e respondendo aqui para os clientes, ok? É, então, vamos lá. Enquanto isso, eu vou para o nosso slide. Vou fazer mais umas requisições aqui, esperar mais uns 2 segundos, 10 segundos para ver se ele volta. Ele já mostra o segundo container como running e aí a gente parte para os pro, pro slides, ok? Para a gente finalizar e aí partir para as perguntas. Ele vai começar agora a fazer os probes depois de dois minutos. Então, provavelmente nos próximos segundos a gente vai ter o container aqui executando. Okay? aqui é as requisições. Bom, vamos lá. Enquanto ele não... Finaliza aqui, vamos passar só por uns últimos pontos. E aí a gente, ah, voltou aqui. Então agora eu tenho dois pods executando, agora distribuindo o tráfego entre os dois. Então aqui agora eu tenho essas requisições, um indo para um pod e indo para o outro. Então a gente tem dois pods do API Gateway. Quando terminar aqui, depois de um tempo, a gente vai ver que ele vai estar como terminating, ele vai ver que o load não está mais como o esperado, por auto-scaling, e ele vai fazer, ele vai deletar, vai terminar um dos pods. Ok? Vamos voltar aqui para nossa apresentação. É, e algumas uh, boas práticas que geralmente a gente utiliza quando está fazendo o deployment com o Kubernetes. É, é, reduzir o máximo possível o armazenamento local não reproduzível. Né? Então, assim, a gente tem sempre lembrar que os containers são efêmeros que a gente tem que sempre saber que tipo de dados a gente quer que estejam disponíveis quando o um novo pode é, iniciar. Si, né? Então, para a gente saber em que... Que, que volumes e que tipos de dados a gente vai manter num, num persistente volume e associar os persistentes volume claims. Okay? Evitar múltiplos arquivos de configurações complexos. Né? Então, à medida que o, o tempo de bootstrap do container é geralmente determinado tanto pelo tamanho da imagem como também pela complexidade dos arquivos de configuração. Então, é, sempre que possível evitar é, complexidade nesses arquivos, às vezes é um pouco complicado, mas sempre tentar manter o mais simples, simples possível. Okay? E um ponto bem importante é sempre utilizar um usuário não root dentro do container. né? Então, essa aqui é uma medida para a gente evitar problemas de alguém acessar um container com privilégios demais. Então, é para a gente evitar problemas de, de segurança. Então, a ideia é a gente sempre executar esses containers com um usuário não root aqui no caso do, dos containers da WSO2, ele executa com um usuário chamado WSO2 Carbon, então, que é o usuário que a gente utiliza, então a gente não utiliza o usuário root, então é sempre uma boa prática evitar o acesso ao root como usuário root. E outro ponto é sempre utilizar os, os probes, né? então aqui a gente viu como eles são importantes. Né? Então o readiness vai indicar se a aplicação está pronta para servir o tráfego e o liveness seria para indicar se a app está executando ou não. Então, a gente viu que esse readiness foi bem importante para indicar para o Kubernetes se ele pode ou não direcionar o tráfego para aquele container específico. Então, ele é bem importante e nunca esqueçam de ter esses dois probes na, nas definições dos pods, dos deployments de vocês. E é, definir os, os limites e os requests para os containers, né, recursos, a quantidade de memória e de CPU que ele vai utilizar, né, para que ele não utilize... É, não inicie com menos do que precisa ou, sem, ou, ou passe a utilizar mais do que a gente deseja. deseja. Okay? Então a gente tem um request que seria o inicial e o limite que seria o máximo que esse pod, esse deployment vai utilizar por container, por pod. Okay? E outro ponto importante é sempre tenha como alvo imagens de containers com tamanhos pequenos. Né? Então o... o, o sempre tentar fazer imagens com tamanhos reduzidos, porque assim a gente vai ter um tempo menor de fazer o pool dessa imagem, né? Então, quando essa imagem não está presente no host, ele precisa fazer o pool, né? Então, se a gente tem imagens muito grandes, o tempo de fazer pool vai ser maior, e com isso o tempo para iniciar esses containers também vai ser maior. Então, é sempre estar tá mirando, ter imagens com tamanhos reduzidos, ok? E, então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Aqui tem alguns recursos. Esse aqui foi o os Helm Charts que eu utilizei por padrão. É, eu peguei o, o Part n e coloquei aqui nesse nesse repositório, com essas mudanças de ter o gateway apartado. É, eu ia mostrar, mas não vai ter tempo. A gente também tem um operator do, do AM. Então, assim como a gente tem um, o operator do, do microgate, a gente tem também AM, mas é, por restrições de tempo não vai ser possível mostrar. E aqui, é os códigos que eu utilizei, tanto do Helm chart quanto desses scripts, estão aqui nesse repositório. Ok? Então vamos lá, a gente tem cinco minutos aí para as perguntas. Vamos lá. Então a última que eu fiz aqui foi do Rodrigo. É, é aqui do Vitor Hugo. Em caso de upgrade de versões, deploys, etc, não teremos indisponibilidade do o WSO2? É, não sei se aqui no caso do Gate a gente viu com utilizando esse holding strategy a gente consegue fazer esse upgrade é, sem ter downtime, né? No caso do API manager, vai ser de acordo com a estratégia que você está utilizando, né? Se você utilizar essa estratégia de holding, a gente consegue fazer esses, esses upgrades aí sem ter indisponibilidade, né? Emanuel Pereira. É... Opa, fala de lá de Cabo Verde. Legal. É, queria saber se é possível instalar apenas o WS2 API Manager porto numa máquina e o API Publisher em outra máquina. Sim, é, Manuel, isso é plenamente possível. Né? Então, aqui, nesse cenário, eu fiz o deployment do é, desse API Manager como all-in-one, ok? Mas aí a gente tem diversos padrões de, de deployment que a gente pode utilizar para fazer o deployment de cada um desses componentes em servidores separados. Né? Então, a gente tem um deployment, inclusive, que é chamado de fully distributed, que a gente pode ter cada um desses desses desses componentes em máquinas separadas. Né? Assim, a gente pode escalar cada um de maneira individual, aplicar upgrades também, é, de configurações de maneira individualizada. Ok? É, Bruno Lacerda, se for necessário sim também é, é, se for necessário fazer o rollback do upgrade do gate dá para fazer também com zero downtime sim aí no caso a gente faz o rollback do, do deployment e como o deployment está como rolling update ele vai fazer vai funcionar com a mesma estratégia né ele vai deixar um rodando e vai é, vai fazer o rollback dessa desse deployment para a gente com com zero downtime ok então pessoal é isso é, não sei se tem mais alguma pergunta. Aqui no chat não tem mais nenhuma. É, então, só reforçando o que a Renata falou, é, a apresentação, o vídeo é, da apresentação e os slides vão estar disponíveis ainda nessa semana para vocês. É, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil e tenha é, agregado aí ao conhecimento de vocês da, da nossa plataforma, onde é no Kubernetes. E esperamos vocês nos próximos webinars que a gente tem planejada aí para os próximos meses, né? É, aqui a gente tem os links, né? É, do, dos artefatos Kubernetes, então sinta-se à vontade para ir lá e sinta-se à vontade também para entrar em contato em caso de qualquer dúvida ou querer se aprofundar em algum tema aqui do Webinar, ok? Então, é isso. Eu acho que a gente não tem mais nenhuma... A gente tem algumas perguntas. Então, obrigado, Bruno. Obrigado, Manuel. E obrigado a todos aí por estarem presentes aí no Webinar logo após um, um, um feriadão aí. Então, muito obrigado, pessoal. Então, foi um prazer e a gente se vê no próximo. Até mais. Tchau, tchau.